Nopa, então, esse vídeo que tá começando vai ser bem parecidinho com o vídeo que eu criei um cachorro no Discord, que vai envolver programação e, como esperado, Discord. Só que a diferença é que agora eu decidi criar um restaurante inteiro no Discord, com sistema de cardápio, alimentação e até mesmo convite pra alguém comer com você ou comer lá pagando. Vocês vão entender tudo direitinho se assistirem o vídeo. Bora lá? Bom, a primeira coisa que temos que fazer é decidir como tudo vai funcionar. E no caso, eu decidi o seguinte. Criar um canal onde só nele os comandos do restaurante vão funcionar. Que no caso o chat se localiza na área dos usuários vips do meu servidor. Lá dentro, algum vip vai executar um comando que vai mostrar a ele o cardápio. E olhando no cardápio ele vai pedir o que quer comer. Se alguém quiser comer sem ser VIP ou convidar alguém, vai ter que comprar uma espécie de licença pra comer, que explica quando o pedido terminar. Sendo um restaurante simples assim, a primeira coisa que eu tive que fazer foi, obviamente, criar o um canal de texto, coisa que já tinha antes. Então, parti pra programação. Dessa vez, eu quis fazer algo diferente, mas envolvendo duas coisas sobre as quais eu já ensinei a vocês aqui no canal. Webhooks e bots. Sendo webhook um meio de envio de mensagens sem client, e bot uma conta manipulável por código, que tem um cliente, porém, para uma das funções que eu queria colocar no comando, eu precisaria de um bot. Então decidi ir logo pro meu tão querido bot. Eu queria fazer um cardápio interativo, com quatro páginas. A página da introdução, que falava mais sobre o restaurante. A página de comidas, que mostra o que tem de alimento para ser servido. Uma página de bebidas, para dizer as bebidas que podem ser servidas. E uma página de sobremesas, para mostrar as sobremesas. Só que eu não queria algo tão complicado, então eu não enviei logo as quatro páginas juntas. A parte interativa do cardápio seria que basicamente ele me daria três botões. Onde o primeiro me transportaria para as comidas, o segundo para as bebidas e o terceiro para as sobremesas. Para isso foi necessário um bot, porque como eu expliquei, a única função de um webhook é enviar editar e excluir as próprias mensagens. Então quem criaria os botões, enviaria e detectaria a atividade deles seria o bot. Só que eu tive muitos problemas pra criar os botões a partir do Discord.js, que é a biblioteca que eu utilizei pra fazer o bot no Discord. Então baixei outra biblioteca chamada Discord Buttons, que no caso já tinha feito todo o trabalho árduo de criar botões dentro de si, só que como toda biblioteca, pra ser personalizável tinha que ser estudável. Então eu estudei o Discord Buttons. Bom, o primeiro problema foi que eu não tinha declarado algo importante do Discord Buttons, que no caso era uma const chamada Dislute, que queria conectar as ações do bot com os botões. Depois eu fui na wiki do Discord Buttons e notei o que faltava. O segundo problema foi que eu tentei fazer tudo em um arquivo de comando, o que seria bem mais simples. Mas o desboot precisava de uma segunda declaração para funcionar. Que no caso, era justo a que declara o que é um bot e cria o cliente do mesmo. Então tentei de alguma forma mover o desboot para baixo do comando quando iniciado. Mas ele não detectou a conste do bot. Então deixei declarado na index e coloquei aqui. para ser exportado junto com o que é uma mensagem, um bot e argumentos. Mas ele também não pegou na hora que eu declarei no comando. Então o que eu fiz? Fiquei para mim mesma e disse. Vai tomar no cu. JavaScript. Depois disso, eu decidi fazer algo na index. Que no caso é o arquivo principal do bot, onde tá tudo sobre ele declarado. Então como era lá que eu criava o cliente do bot, tive uma esperança de que ia funcionar. Só que não funcionou. Então eu fui obrigada a procurar o meu guardião do círculo do relâmpago que foi meu professor de programação e quando ele pediu pra dar uma olhada o que faltava era um ponto e vírgula e vocês sabem o que é esquecer da droga de um ponto e vírgula quando se programa em javascript? é a mesma coisa que não saber programar em javascript, tipo assim pode ser todo bombado, todas as bibliotecas possíveis de core, mas se você não sabe usar um ponto e vírgula em javascript automaticamente todo o seu trabalho e conhecimento foi anulado, depois eu coloquei o ponto e vírgula e funcionou o bot criou os botões, só que ficou essa coisa horrorosa, em vez de um cardápio lindo e confortável de se ver. Então eu parti pra criar a embed. Abri meu photoshop e fiz quatro imagens. Uma pra aba do cardápio, uma pra de comidas, bebidas e sobremesas. Depois enviei pro meu tão queridinho site, chamado Yemigur, que fiz a embed, que é basicamente isso. Contendo título, cor, descrição, imagem e uma subdescrição bem pequenininha embaixo da imagem. Depois disso, comecei decorando para que ninguém roubasse no comando. Coloquei uma condição para que o comando só funcionasse se o usuário estivesse executando ele no chat do restaurante E se ela não fosse seguida O comando não daria o trabalho de funcionar Depois, como não consegui fazer um comando normal Adicionei outra condição Onde ele só seria executado se a mensagem fosse isso aqui No caso, o prefixo do bot Que é G! E o cardápio ao lado Que juntos seriam basicamente a mesma coisa Que um comando normal do bot Antes disso, eu entrei em uma localização Dentro da pasta do bot Que era necessária para o Discord Buttons funcionar E lá, estudei o tipo de botão E desse eu escolhi o Button vi as cores e na wiki do discord buttons, o setup e os componentes, criei os botões adicionando o nome que mostraria no discord, a id que eu utilizaria na programação e o emoji que ficaria logo ao lado do nome do botão, com isso, quando o comando fosse executado, eu só precisaria fazer o bot enviar a mensagem do cardápio e os botões, o que é mais fácil que engolir carne moída, depois eu precisava declarar o que aconteceria caso tal usuário clicasse em tal botão, o que também foi fácil e sem erros, só dando mais uma do Discord Button e nos componentes dele. Criei uma função para detectar o clique do botão, onde seriam exportados dados como o usuário que clicou no botão, qual botão foi clicado, o nome do botão, tipo, emoji, entre outros. E dentro dela, criei uma condição que detectaria se a ideia do botão é A. Se for A, a resposta vai ser A. Se for B, a resposta vai ser B. E se for C, resposta C. Só que o A seria o botão de comidas com embed de comidas. O B seria o botão de bebidas com embed de bebidas. E C botão de sobremesas com embed de sobremesas. Então, se o usuário clicasse no botão das comidas, ele enviaria o embed das comidas. Porém, eu decidi fazer um outro esquema que não vou explicar aqui, porque eu já expliquei a partir dos botões. Que só se aplicaria caso o usuário pedisse uma comida. Onde o bot perguntaria se essa pessoa aceita guardanapo? E pra deixar mais engraçado, os botões clicáveis seriam onde a pessoa aceita guardanapo e o bot entrega, e o outro onde a pessoa diz que se vira com papel higiênico e o bot chama ela de nojenta. Bom, por último quando a pessoa não for VIP e estiver comendo a partir de um convite, o VIP terá que pagar mil sonhos do bot Delorita para comprar um convite. E quando for comprado, um administrador vai dar o convite para a pessoa que o VIP quer que jante com ele. Depois que o convite for dado, o usuário vai conseguir ver e enviar mensagens no chat da refeição VIP. Só que quando ele acabar o pedido, vai ter que dar um comando chamado Acabei para que o cargo do convite dele seja retirado. Mas se ele ficar muito tempo inativo no chat das refeições, um administrador vai retirar manualmente o cargo dele. Para a retirada do cargo, eu primeiramente declarei qual cargo deve ser retirado no arquivo do comando. Dessa vez eu criei um webhook no chat das refeições para sempre que alguém sair, o webhook avisar sobre a saída. E quando o comando for executado, o bot vai deletar a mensagem da pessoa, fazer o webhook enviar a saída e remover o cargo do convite da pessoa. Então foi isso. Eu sinceramente espero que você tenha gostado do vídeo, porque esse sim deu um trabalho danado. E também não me esqueça de dar créditos ao Thiago, que no caso me ajudou demais com o bagulho lá do ponto e vírgula, além de ser meu professor de programação. Mas então se você gostou, deixa um like, se inscreve, compartilha aí por favor que vai me ajudar muito. Então foi isso. Abraços.